Bem-vindo a mais uma videoaula. Clique no menu MDT. Selecionar. Crie um novo MDT. Ajuste as distâncias de lado para esse levantamento. Clique em selecionar pontos. Na área de desenho, selecione todos os pontos. Clique no botão Salvar. Clique no botão OK clique novamente no menu MDT, triangular, selecione a opção Convex Complexo, lembrando que Delaneio é mais rápido. O software perguntará se deseja eliminar os pontos repetidos, ative sim. Clique novamente no menu MDT para deixar visível ou invisível as arestas. Clique novamente no menu MDT, curva de nível, selecione os você pode selecionar vários mdt, estilo de linha, configurar as cores das curvas nessa curva intermediária clique no botão ok tirar inseridas as curvas de nível clique no menu mdt botar curva ajuste as alturas dos textos do texto você pode configurar as fontes também agora informe o ponto inicial informe o ponto final as curvas foram inseridas, pressione S para cancelar o comando. As curvas foram inseridas no desenho. Utilize os recursos de Zoom para visualizar as, as fotos inseridas nas curvas. E até a próxima vídeo-aula.